Galera, só estou passando aqui rapidinho nesse, nesse vídeo para avisar para vocês que vai, vai ter um rolê às 8 horas da noite aqui no, no LFS Pro. Para quem quiser saber mais, é só entrar no, no, nesse servidor do Discord. O, o IP dele está aqui na descrição é esse IP aqui, ele está na descrição também. Então é só vocês copiarem e, e abrirem ele nova guia e vocês já vão conseguir entrar no servidor. Eu estou hosteando ele no LFS Pro, já tem algumas pessoas aqui que vocês podem observar no, no CMD aqui O máximo de pessoas no servidor é 40, então se vocês acabarem ficar, ficando de fora eu peço desculpas aí é, é o máximo que dá pra abrir no LFS Então vão entrando aí, chamem amigos, colegas, chamem todo mundo pra entrar aí E vamos fazer isso aí, uns um maiores rolês de final, final de ano do, do LFS brasileiro